Olá, eu sou o Igor, sou aluno do da disciplina de sensoriamento remoto aplicado à sonografia, né? A disciplina é ministrada pelo professor Antônio Geraldo Ferreira, né? Hoje nessa apresentação a gente vai ter vai conhecer um pouco mais sobre o o, o satélite Aqua, né? O, o, no caso o sensor que se é voltado à temperatura super, superfície do oceano. Então, vamos lá. É, o, o projeto Aqua né, ele é um projeto multinacional, ou seja, ele é desenvolvido pelo, pelos Estados Unidos, né, pela NASA, a agência, a agência responsável por ele, por ele mas ele é, foi desenvolvido em parceria com o Japão e o Brasil. É, a gente consegue ver que, na imagem, a gente consegue ver uma representação 3D dele, não é uma foto real dele, é, um, é um, uma projeção 3D, né, principalmente do projeto de construção dele, divulgado pela NASA. E ele foi é, desenvolvido em parceria com esses três países. o assim, as características, é, e, assim, a operação, como a gente já disse, é da NASA, né? é um, um tipo de missão de observação terrestre. É, a gente vai ter a NASDA, é a agência, seria equivalente à agência, a NASA japonesa, e o INPE seria, abre aspas, a nossa NASA, né? nosso, nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Né? Ele, o lançamento dele foi feito em 4 de maio de 2000, né? lançado a partir de um, de um outro cliente colocado em órbita, Hoje a gente vê aí a SpaceX, a frente com o Elon Musk, a frente lançando aí satélites, mais satélites praticamente todo mês, né? Fora os outros projetos deles que seguem em paralelo. A duração da missão era prevista para seis anos, mas ele continua em operação até hoje. Mais na frente, nos produtos, <coughs> a gente vai ter aí um ver algumas imagens focadas à, à oceanografia em si, como também a outras situações. Os sensores, de um modo geral, ele possui seis sensores principais, né? que são, a gente pode ver aqui, cada um vai tratar de, um, de uma característica geral, mas como objetivo geral do projeto, a gente tem o monitoramento de fenômenos químicos, né, vinculados à circulação de energia e de água na Terra. O, o sensor MODIS, né, ele é essa parte aqui destacada na foto. Né? O, o, o, o sensor MODIS, ele é focado, ele tem várias aplicações, né, aqui a gente pode ver os objetivos específicos deles, como ver propriedade de nuvens, é, fluxo de energia radiante, aerossóis, queimadas, atividades vulcânicas, entre outras. <tos> É, também ele também possui ele é muito utilizado pela agricultura inclusive eu não consegui assim achar especificamente mas a própria Embrapa né a nossa a nossa estatal aqui brasileira ela se utiliza muito dele e acaba aplicando muita parte de agricultura e queimadas né até pela a gente vai ver um pouquinho aqui mais na frente até pela pelas características de resolução espacial dele é, Para a gente conhecer um pouco mais dessas características, a gente vai ter... É, assim, Para facilitar, na verdade, a gente vai agrupar... A gente vai criar três grupos. E por quê? Porque a resolução dele de espacial e, e a finalidade que ela tem nos permite agrupar em três grupos diferentes. Né? Aí, quanto ao canal, a gente vai agrupar do 1 ao 2 no grupo 1, do 3 ao 7 no grupo 2... E do, 8, do canal 8 ao 36, no grupo 3. Que a gente consegue ter isso aqui, né? Pra você vê Cada banda, né? Cada canal espectral, a gente vai ter ele trabalhando com a fidelidade primária, que nós vamos chamar. Ou seja, no grupo 1, a gente só trabalha com o limite de terra, geográfico, nuvem, aerossóis. No grupo 2, que vai da banda 3 a 7, a gente vai trabalhar também com a terra, nuvens, aerossóis e algumas propriedades. Já no grupo 3, que é bem mais abrangente, a gente vai para outras características. Praticamente, assim, de um modo geral, o, o ar trabalha sempre com características físicas e químicas. Então, a gente vai ter vapor de água, cor do oceano, fitoplâncton questão do ozônio, entre outros. né Então, a gente consegue fazer esse agrupamento devido às características dos canais. É... Quanto à resolução... A resolução espectral dele, ele vai, como a gente viu, a gente tem 36 é, canais, né? Bandas espectrais, também conhecidas, e, assim, em nanômetros, e a gente vai ter as mais diversas bandas, né? A gente vai ter a parte do espectro vi visível, vai ter a parte de infravermelho, a parte termal, entre outros, né? E a gente vê que gente... são tantas as possibilidades que a gente tem que colocar na tabela, a gente não consegue. Citar, né? Se você quer realmente ver, você tem que ir lá consultar devido à quanti grande quantidade de, de, de bandas espectrais e cada uma trabalhando numa uma resolução, são muitas. É, vamos lá. Quanto a nós, nós temos nos satélites vários tipos de resoluções, né? A espacial, que a, gente, a espectral, que a gente já citou. Nós temos também a temporal, né? Que é ali... Que seria a possibilidade de, de tempo de órbita dele? No caso do Aqua, a gente vai ter uma variação de um a dois dias, né? Quanto à resolução radiométrica, a gente vai ter uma resolução radiométrica de 12 bits, que é, um, é uma excelente, excelente resolução, né? Que nos dá 4.900 níveis, é... Como a questão espacial, que a gente já viu anterior né, e nos permite fazer um agrupamento, na espacial a gente consegue ver agora essa. É, quantificar, né? No, no grupo 1, a gente vai ter uma resolução de 250 metros, no grupo 2, 500, e no grupo 3, de 1000 metros. E aqui, por fim, tratando um pouco ainda dessa questão mais técnica, tem um tipo de órbita, né? Que é a L5, né? E, de certa forma, é uma polar. Né? ou seja, adotando o Sol como referência, ele vai ter uma órbita que, de um ponto de observação no Sol, né? ele se mantém constante na determinada órbita. Né? Então ele vai ali, o Terra, que faz parte desse projeto, ele tem uma órbita de sul a norte e o Aqua de leste a oeste então assim por fim né o que que esse, o que que esse satélite nos dá né de produtos de processamento de imagens de imagem de si realmente né ele é, também a gente vai ver que a captura dele de uma imagem realmente sem processamento né, uma foto digamos para tornar o entendimento mais fácil e nesse primeiro caso a gente tem uma foto do, do que é o foco aqui nosso da apresentação que é o a sea surface temperature né, que é a temperatura da superfície do mar. A gente vê aqui, pela nossa legenda, que a parte mais azulada é, do, é menos de 2 graus Celsius e vai até 35 graus Celsius. A gente consegue, consegue observar aqui né, essa variação de temperatura. Próximo aqui é o Polo Sul. A foto é de maio de 2020. E a gente vê que mais na região equatorial, né, aqui é a próxima linha do Equador, a gente consegue ver o aumento de temperatura, né? esse gradiente de temperatura que é característica do nosso planeta. Nessa segunda foto, que é uma foto de 4 de maio de 2000, que é praticamente uma das primeiras fotos, se não a primeira foto é, divulgada e processada, a gente também tem a, a temperatura da superfície do mar. Né? A gente vê aqui que nos polos a gente tem uma temperatura mais baixa né? ali, na cor ali violeta, roxa, azul, né? a gente consegue ver. Na região intermediária, a gente vê um tom mais verde, amarelado. E na região central, no, na linha do Equador, ali próximo, a gente vê tempo, temperatura já bem mais alta, né? Ali de, já na tom de vermelho e laranja. É, outra, outra também de, de, de variação de temperatura, a gente vai ter num GIF. A gente vê a seguinte: nesse é um multiproduto, né? A gente vê a questão aqui no Brasil: a gente vê uma vegetação, onde esse verde mais escuro indica é, crolofila, o é, processamento, né? a, a reação em si acontecendo, e nos verde menos não há tanta essa reação. No, nos mares é semelhante, ao no próximo aos polos, não tom mais azulado, né? E no, no, ali na região do Equador, o tom mais quente, né? ou seja, a temperatura mais alta. Aqui, a título de curiosidade, a gente tem já uma foto, uma imagem né? real, aqui no, já no contexto, um outro contexto, né? a foto do Mato Grosso, de 2010, essa é de agosto de 2010 onde o foco aqui é a observação de queimadas, a identificação de pontos de queimada, onde cada pontinho desse, é, a gente consegue ver aqui os círculos vermelhos, é indicativo de um, de um ponto de queimada. E trazendo aqui para nossa realidade local, Fortaleza, essa é só a imagem né, do, do, do aqua, em 29 de janeiro de 2003, onde, é, na, naquele dia, teve-se uma grande chuva em Fortaleza, onde ela... No, nas últimas 24 horas, ela teve uma precipitação de 250 milímetros, né? Conforme o registro aqui do, no site, é uma das maiores chuvas, se eu não me engano, é a maior chuva desde quando a Funcione começou a medição de chuva, que foi em 1910. Né? Então, a gente vê aqui pela nossa legenda, aqui mais ou menos onde está o nosso estado, a gente vê o no nosso litoral, né? Com uma uma previsão de, de, de 25 milímetros por hora. Né? Baseado aí no quanto choveu nas 24 horas, a gente consegue estimar e ver o quanto choveu. né? Isso graças ao, ao aqua. Né? Foi feito a captura, foi direcionada e foi feita essa imagem. É, aqui são as referências. Eu agradeço aí a, a, a todos e a gente fica por aqui. Até a próxima.